Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Mico e se você caiu aqui de paraquedas, este é o meu canal. Bom, eu vim aqui hoje dar algumas explicações e contar para vocês o que anda acontecendo com a minha vida. Minha vida que, que, que é uma loucura, como sempre. Mas primeiramente eu gostaria de desejar que todos vocês sejam bem-vindos ao Estúdio Fã. Estamos aqui no estúdio da Rádio Fã FM 94.7 de Torres Atlântico Sul e como que eu vim parar aqui vamos lá tudo começou quando eu tava lá fazendo meus vídeos de boa tudo normal tranquilo fazendo projetos carnaval no verão e tudo mais e aí de repente eu me interessei em fazer stand-up comedy quem, quem não sabe aí, stand-up é comédia em pé, é fazer esses shows de, de, de piada e tudo mais. E eu já vinha com esse pensamento de virar humorista, comediante, já fazia um bom tempo. Porque desde criança eu assisto comédia, humor e tudo mais. E aí eu sempre tive um certo interesse. E aí, do nada, esse ano brilhou pra mim que não, eu tenho que fazer isso também. Eu tenho que aprender a fazer isso. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto, estudar sobre o assunto. E aí eu conhecia os guris do grupo Comediô. Conhecia mais especificamente o Daniel Santos que é o não famoso, que é meu amigo e aí ele tava começando também com um o grupo Comediô aí foi onde eu conheci Wilson Neto Félix Machado e Leandro Rodrigues eles me deram a oportunidade de começar a trabalhar com eles por trás das câmeras e fazer alguns vídeos e estar dentro da cena junto com eles. Foi aí então que eu comecei a procurar shows para eles e aí eu comecei a procurar aqui na região e através dos shows eu procurava entrevistas para eles fazerem, jornal, rádio e tudo mais, foi onde eu cheguei até a Rádio Fã, e aí, do dia para noite, simplesmente, eles disseram, nós precisamos de alguém humorado, bem humorado, para nos ajudar a apresentar o programa e comentar o programa chamado Famintos, que acontece ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia. Eu disse, eu posso ser esse cara, né? <risos> Então eu estou aqui, desde então estou aqui fazendo o um programa Famintos, um programa bem morado, de conteúdo, de, de, de informação, de comédia, de, tem de tudo um pouco. Então hoje eu decidi mostrar um pouco para vocês e criar esse quadro aqui dentro do canal, o Estúdio Fã, onde eu estarei mostrando aqui com o apoio da rádio, mostrando como é esse trabalho, o trabalho de radialista, mostrando um pouco sobre, sobre como é trabalhar com rádio, mostrando um pouco dos programas, talvez algumas entrevistas, e aí a, a ideia vai se formulando. Conforme a gente vai fazendo. Espero que vocês gostem e, e daqui a pouquinho o Fabinho Tá chegando aí e eu vou estar tá Apresentando ele pra vocês E também a Sanusa que já está ali Apresentando o um programa Ela que está no telefone ali agora E aqui vocês podem ver que também já tem um microfone Uou! Já dá pra fazer aqui Uma de radialista, locutores E tudo mais Então é isso galera, vamos mostrar um pouco Do estúdio aqui pra vocês, vamos dar uma volta Diga oi para a câmera indiscreta! Se Eu apresenta aí! Tá se, a, se apresenta aí, dona Vana. Sério? Não, se tu apresenta. não tá gravando, tu claro tá mexendo comigo. Claro que tô, tu vai aparecer no meu canal? Eu não quero aparecer no meu canal. <risos> como não? Eu, olha, essa sopravilhosa tá muito indecente. Eu, eu, eu não quero aparecer no teu canal. Ai. Meu nome é Sanusa Zanini e a gente trabalha, né? Assim como essa pessoa louca, uh, na Rádio Fã Atlântico Sul 94,7. Eu nunca sei pra onde é que eu olho uma vez. Mentira, me disseram que eu tenho que olhar pra pessoa que tá filmando. Não. E tu não fica meio vesga, meio zarolha. E eu já fiz <risos> alguns vídeos que eu fiquei meio zarolha, assim, meio... Então, independente de onde é que você esteja, se no meu olho direito ou esquerdo, né? Espero que você esteja na sintonia da 94,7. <risos> 94, <risos> tá bom, Ô, meu 10. É o seguinte, ó. Muito legal estar tá aqui em Torres, fazer rádio aqui para um lugar que é fantástico, é maravilhoso. Como a gente estava debatendo no programa, a gente sempre fala sobre a questão do estresse aqui, é só olhar o mar, né? E é muito legal lidar com pessoas maravilhosas. Como diz o prefeito aqui também, que Torres é a cidade de todos, a gente está muito realizado em fazer rádio aqui para todos. Valeu! 3, 2, 1, ação! Oi, gente! <risos> Muito bem, a partir de agora, então, o programa Famintos, começando aqui na programação da sua Rádio Fã Atlântico Sul 94.7 em Torres, Litoral Norte, Gaúcho. Salve, salve, Sanusa. Salve, salve também você, meu querido amigo Mico das Galáxias. Tudo certo contigo? Tudo certo. Cara, e a gente vai começar o programa aqui, lembrando que o pessoal pode participar pelo nosso WhatsApp 99700-9471, diária 51. 99700-9471. O mico das galáxias que vem aí com novidades em breve na programação. Eu tô, estamos combinando algumas coisas. Estamos animados. Eu não sei, eu não sei, eu não estamos sei. Animados. Onde estamos? Aqui eu não sei. É, não. É, alguma é, não. coisa é. alguma coisa está rolando. Agora 8 h daqui a pouquinho mais outras informações. Eu sou o Igor Stefano. E das 6 e meia às 8 e 30 aqui na Fã Atlântico Sul FM 94.7, tem Rádio Relógio. Música e informação para você, rádio ouvinte. Bom, galera, então este foi o primeiro vídeo aí do Estúdio Fã. Espero que vocês tenham se divertido e gostado. E se não esquece aí, então, de se inscrever no canal, deixar seu like... Pra não tá perdendo aí os próximos vídeos. Ativa o sininho aí. E aí você vai ficar por dentro de tudo que acontecer aí na minha vida. Que a minha vida é sempre uma loucura. Então é isso aí. Deixe seu like se você gostou e também compartilhe com seus amigos. Então eu vou saindo aqui que eu tenho mais um programa famintos para gravar. O pessoal eu já estava esperando ali e todos os dias ao meio dia eu estou na 94.7 Rádio Fã FM Atlântico Sul aqui de Torres. Então quem quiser aí acompanhar essa programação muito legal aí é só entrar no site da rádio ou baixar o aplicativo ou então você pode estar aí sintonizando na 94.7. Falou, galera. Até mais. Valeu!